Oi, transição cidade-campo e o fracionamento da terra ao longo das gerações. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Vamos ver hoje a sequência do, dos vídeos. Vamos ver como é que se deu o fracionamento da terra ao longo das décadas. Então, lá para trás a gente chegou, fracion... é, ocupou a terra, tirou a mata, produziu, o solo foi se exaurindo, as famílias crescendo, as terras sendo divididas para os herdeiros, até chegar um momento com a industrialização, muita gente saiu do sul de Minas e foi para o Vale do Paraíba ganhar a vida. Então o êxodo rural teve presente, mas agora começa um, um caminho de volta. Aqueles que foram, já se aposentaram, constituíram, construíram patrimônio por lá, estão voltando. Nessa volta, o terreno é ainda mais fracionado, e fracionado em função da água. A água é outra vez um elemento essencial de planejamento. Como a gente não planeja, a gente acaba fazendo algumas besteiras. E uma das besteiras é a gente tira as faixas de, de terreno para buscar água e, e também onde não tem água. Né? Não dá para dividir o terreno sem a água, então fica uma faixa estreita, e bastante comprida, e com o tempo, constroem-se as casas e os esgotos dessas casas vão para a parte mais baixa, que é justamente onde está a água e vai contaminar a água que está sendo usada. né Vamos conhecer essa história. No vídeo anterior a gente estava vendo essa gestão histórica da, da terra que a gente fez, né tirando a mata e colocando lá no final a pastagem e como isso influencia na quantidade de água que está disponível aqui no ambiente. Mas não é só isso, a gente tem outras variáveis também. Vamos chegar mais perto, vamos mudar um pouquinho isso aqui, vamos chegar mais perto desse lugar aqui. Percebe que aqui a divisão da terra está em faixas que vem desde aqui de baixo até aqui em cima. São faixas estreitas que vem desde baixo até em cima. O que está acontecendo aqui nessa terra? Olha, isso tudo aqui há 100 anos, 200 anos atrás, era tudo de uma pessoa só, uma família só. A família foi crescendo, então, 10, 15 filhos. Os patriarcas foram morrendo e foram dividindo a terra. Então uma terra imensa, uma área imensa, foi dividida lá por 10, 15 pessoas. Essas pessoas casaram, tiveram filhos. Essas pessoas foram embora, tiveram dez filhos outra vez e dividindo novamente a terra. Nós chegamos hoje num, num tal ponto em que o que a gente tem é que provavelmente essa área toda que a gente está vendo aqui era de um patriarca, era de um, uma pessoa aqui da, da região. E essa pessoa dividiu para os filhos. A divisão que é feita, a água é fundamental. Se vai dividir a parte aqui de cima, a parte aqui de cima não tem água disponível. Onde tem água é lá embaixo. Logo, a maneira de fazer essa divisão é para cada filho fazer um lote mais estreito, porém mais comprido, de maneira que ele possa ter acesso à água aqui embaixo, mas também ao restante do terreno que vai subindo o morro acima. Olha Nesse lado aqui a gente consegue ver isso direitinho. Olha, essa propriedade aqui, ela está vindo desde aqui de baixo até aqui em cima. Essa outra divisão também fica fácil a gente verificar isso. E as pessoas vão dar preferência para construir aonde? Já que a água é fundamental e aqui não tem... É, rede estadual nem nada disso para servir água, é a água do lugar, já que não tem água aqui em cima, aonde as pessoas vão construir suas casas, lá embaixo, perto de onde está a água, e se a casa está ali, para onde é que vai o esgoto dessas pessoas, vai para o mesmo lugar que com o tempo e com o adensamento urbano, a tendência é esse esgoto começar a contaminar essa água, e vai chegar um determinado momento no futuro em que essa água vai estar contaminada e já não vai servir para esses moradores. E a gente vai acumulando né, os erros em cima de erros por não ter essa visão mais macro. Então veja, na hora que foi feita a divisão do terreno, a visão que se tinha era uma visão mais micro, Está errado a pessoa? Não, não está errada, é, é aquilo, é a cultura do lugar, é o que tem para ser feito. Né? Tem que dividir igualmente para os filhos, como é que vai fazer isso? Fazendo essas faixas, ok? Mas a gente não tem uma visão mais macro, que é o que a gente está trazendo aqui agora. Essa visão mais macro é a digestão por bacias hidrográficas. É a gente conhecer o caminho das águas em toda a bacia, ou em toda a microbacia, e pensar a ocupação do solo a partir dessa visão mais macro, e não da visão micro, daquele pequeno produtor, né, que de início, gerações anteriores, foram donos de grandes extensões de área, para não contar que vai chegando pessoas de fora também, né, nesse lugar, e buscando terrenos. E vai encontrar terrenos, porque essa área toda, depois de 100, 200 anos, com essa gestão, sem a ciclagem de nutrientes, empobrecimento constante do solo, chega um momento em que a produção que se consegue aqui nessa região, ela é muito pequena e a área disponível já não dá para produzir a quantidade de alimentos necessário para manter a pessoa ali naquele lugar. Então junta a dificuldade de produção no lugar, porque o solo já está exaurido, a quantidade de água ao longo do tempo foi diminuindo, Pode perguntar aí na tua região, tem também. Né? Aquelas minas d'água que tinha antes e secaram, aquele ribeirão onde o teu pai nadava, ou você mesmo nadava 20, 30, 50 anos atrás, hoje já está assoreado. Então, se a terra já não consegue produzir o suficiente para manter uma população maior naquele lugar, o êxodo vai ser inevitável. Então, as pessoas saíram do lugar e foram para a cidade. E nisso venderam os seus terrenos. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão começando a vender os seus terrenos de maneira fracionada, que é uma forma de ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro é, em cima de um terreno. Nós ainda vamos abordar isso para ter uma ideia de quanto é que nós estamos falando em termos de ganho. Aquele proprietário que tem agora a possibilidade de fracionar o seu terreno em chacrinhas e vender essas chácaras a um preço que antes ele... ele, ele Hoje ele vende mil ou dois mil metros quadrados ao mesmo valor do que ele vendia um alqueire, um alqueire são 24.200 mil e metros quadrados, do que ele vendia há poucos anos atrás. Então a forma de ganho dele está migrando daquela forma de, de ocupação da, da terra, de tirar o sustento da terra, e agora ele está tirando o sustento da venda fracionada dessa terra. Ele está errado? Não, porque ele tem que alimentar a sua família. E a pressão imobiliária está errada? Não, porque as pessoas agora, se há décadas atrás saíram do campo e estão indo para a cidade, agora a gente tem, tem acompanhado e tem visto um monte de gente voltando das cidades e querendo ir para o campo. Só que para esse campo já não é mais para produzir, é para morar em chácaras. Então aqui na região é muito comum... 20, 30, duas, três, quatro décadas atrás, o pessoal migrava aqui do sul de Minas para o Vale do Paraíba, que é aqui pertinho, São José dos Campos, Taubaté, né? Esse pessoal se aposentou e está voltando para a sua região de origem. E no que volta para a região de origem, eles vem, vendem a propriedade que acumularam lá, e vão comprar o terreno por aqui. Mas vão comprar um alqueire? Okay? Não, porque não tem o que fazer, já não são do campo. O que eles vão comprar? É uma chácara. E essa chácara vai ter um valor né, de acordo com, com a região que, que vai sendo buscada. Então, aqui perto, olha, aqui nós estamos relativamente perto da rodovia, então a pressão imobiliária aqui é grande. Se a gente for mais afastado, aqui da, da rodovia, a gente já vai ter uma outra situação. Veja, esse lugar aqui, por exemplo, não tem ocupação humana ainda. Ocupação humana, que eu digo em termos urbanos. Né? Não, não tem construção nenhuma aqui, a não ser uma, uma fazenda aqui nesse pedaço. Então, aqui em cima ainda não chegou isso. Aqui em cima ainda é negociado no alqueire. Já aqui para baixo, a pressão é cada vez maior no sentido de fracionar o solo, porque já não tem água suficiente né, para as pessoas e não tem produção suficiente, não se consegue produzir adequadamente aqui por conta do, do solo que foi empobrecendo. E como a gente viu, água mais cedo ou mais tarde, porque a gente não faz essa gestão mais abrangente de água aqui no lugar, mais cedo ou mais tarde, daqui 10 anos, 20 anos, a, a água aqui também vai ser um problema. porque porque continua sem essa gestão de infiltrar água no solo, para usar essa água lá, e agora as casas estão se aproximando desse fundo de vale e estão fazendo a, a gestão de, de seus resíduos como se faz normalmente, com fossa negra né, ou diretamente no ribeirão. Uma ou duas casas não tem problema, mas com um adensamento maior da, da população aqui, Daqui a pouco essa água vai estar tá contaminada e eles já não vão poder utilizar essa água aqui, o que vai obrigar a furar poços mais profundos, que vão só retirar água, que vai demorar para recompor esse lençol e pronto. Está tá feita a complicação lá na frente. Tem jeito de resolver? Tem. Jeito tem para tudo. Mas é preciso entrar com conhecimento. Então, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. participe do grupo, se quiser, o link está aí embaixo na descrição. E também, se tiver interesse em fazer a transição, cidade campo. Nós estamos aqui em parceria com imobiliários da região, buscando terrenos e buscando oportunidades também de negócios. Estamos num momento interessante para fazer isso. Covid, né? a região aqui é bem desenvolvida. Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, são cidades que, que tem o IDH dos melhores aqui do sul de Minas. É muita universidade aqui na região. Então é um local de atração das pessoas. Eu tô aqui na zona rural com uma internet de 100 mega. Né? É bastante razoável, fibra ótica. Então a, a gente tem mesmo na zona rural a possibilidade de estar tá super conectado, o 5G está chegando. Mesmo a fibra ótica eu posso expandir até 200 MB. Então dá para trabalhar, dá para viver uma vida sossegada. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!